Minecraft <risos> Amnésia. que ele falou lá? Eu tô aqui com esse modpack, é Minecraft Amnésia, igual eu falei. Eu sou amnésia, né? né? né? né? né? Cada 5 minutos, o nosso personagem tem amnésia, e a cada 5 minutos, os itens todos, os itens, tudo, tudo, Craft Int, acaba de atualizar. Cada 5 minutos ele atualiza, então eu tenho que sobreviver um ato buscando itens. Algo assim, tá ligado? Vamos tentar zerar o Minecraft, depende de vocês se vai virar uma série ou não. É isso aí, né? Vamos nessa. <risos> Eu joguei esse Minecraft aqui uma vez, uma vez Tipo, quase agora pra fazer o teste dele A já entendi como é que funciona, igual <risos> Mais ou menos igual eu falei A cada 5 minutos Os crafting e as coisas tudo mudam Então O que dropa também muda e tal E a gente tem que quebrar qualquer coisa, literalmente seguir alguma coisa Então eu comecei matando o Veio Essa pazinha aqui, eu já Essa pá de pedreira aqui Eu consegui ela porque eu tava jogando Alô então... Cara, o Veio não dropa eu Fiz uma conquista fiquei... Ah, tem um bug aqui, eu esqueci de falar e eu consegui um bloco de memória Provavelmente depois que o cara vai conseguindo todos os blocos Vai estabilizando a memória Não sei, não tenho certeza Não joguei, nem pra a quiser Vou ver não dropa nada Terra, dropa terra Dependendo da madeira da árvore Não vai dar pra gente é fazer craft table Craft table eu estou de madeira de carmen no na camisa não, było, não. Vamos ver aqui, ó Pra fazer craft table precisamos de... ak ak A-K lá essa madeira nem tem ah falando isso assim, aí, esse modo de sono por causa de muito item não vou mostrar porque eu acho que foi uma travada mas tem muito item cara nosso objetivo agora é achar madeira do... Cara, a uma, uma travada mostrou. O nosso objetivo agora é tentar achar a madeira de carmesim Que, né, eu não vou achar Ou eu espero atualizar aqui sentado Atualizar o coisa que a é cada 5 minutos atualiza Ou eu vou atrás, eu não vou atrás Porque eu nem sei onde é que fica o madeira de carmesim Agora eu buguei geral, pode ser que outro bloco A madeira de carmesim Aí, peraí Não, nenhum bloco até agora dropou a madeira de carmesim Eu tô até... Cara, eu tô até desacreditando que eu vou conseguir achar essa madeira Por isso que eu tô procurando... Eu estou procurando a casa da bruxa, que lá tem uma craft table, né? Se eu consigo usar aquela craft table, eu vou conseguir, pelo menos, fazer uma picareta, cara. E falando em picareta, deixa eu ver aqui. O que precisa para fazer uma picareta? A de diamante precisa de sakura, não sei. Sei lá que bloco é, que é A de pedra, a de madeira. E a de ferro precisa de bambu. Eu não tenho um bambu, então não vai dar para fazer nada, tristemente. Porque... Eu vou esperar 5 minutos e atualizar o mundo, cara. Porque senão vai dar para sobreviver, não vai dar. Mas do mesmo jeito que a gente pega coisa fraca aqui, a gente pode pegar coisa muito roubada, apenas quebrando madeira, cara, então. É, Esse modo já tá difícil até pra fazer comida, cara. Eu vou morrer de fome. Oh, espada, aí sim, cara. Ó, oh, espada de, de espada de alumínio. Aí sim, cara, nice. Vai. Opa, aí sim, nice! Cara, espada de alumínio até que tá durando muito, porque eu acho que ela é mais. Eu acho que ela era no nível da espada de madeira. Demorava, demorar não Quebrava muito rápido Vou pegar essas coisas aqui pro próximo craft Pra ver o vai dar Não, não dá pra usar Fiquei de feito então Ai, ah, velho não tem nada Eu não sei o que esperar desse mod, véi Isso que, é, que é bugado, porque tipo, eu não sei Nada que vai vir Não sei se é pra esquitar as caras. Eu peguei essa madeira aqui, eu tava, eu tava Meia hora ali atrás, eu falei, vou pegar essa madeira Tá, beleza Esqueci de pegar madeira. Madeira de bedrock, é isso? Dá um, um tipo de slime, alguma coisa assim. Tem um barulho de passo, ó. Eu já acho que era um zombie chegando perto de mim e não ovelha. Beleza, tá sabendo legal! Faz o teste no chão, eu esqueci. O chão ainda tá do um greve. Quem é. Que um bloco que não. Não vai dar pra mirar a ferro. Ai, esse mod aqui também é adição isso aqui Que sanguíno, isso aqui vai vir na próxima atualização, né A1 A1.17 Caramba, caramba, corre Cara, se eu matar aquele esqueleto Será que vai dropar alguma coisa, pô? Cara, mas não tem como eu matar esqueleto Desse jeito que eu tô aqui, não tem como não é Eu vou acabar morrendo de fome, né Agora que eu fui perceber Cara, eu vou morrer de fome, mano Eu preciso de comida, rápido, urgente De ir no caça nível básico Não sei o que é isso É... Não faço eu vou guardar isso aqui galera porque tipo mas pra... eu nem sei se vai dar pra quebrar mas mais pra frente vou tentar usar né não sei como... não dá não, perdi uma coisa sei outro uh -huh. <risos> a barrinha aqui é que precisava lá do começo né é agora que eu não preciso dela uma... uma... prateleira de madeira como assim prateleira de madeira? deixa eu colocar abre os direitos, na hora cara na hora, na... eu só vou... eu só vou começar a decorar, fazer casa quando eu tiver tudo certinho, tá ligado? então por enquanto... Por enquanto, vai não. Deixa eu ver o que coisa do Craft Table agora. Craft Table... Pss, pss, pss, parece do Bless. Verde. Eu não, sei. É, não faço ideia para que serve, tá? Zero. E ali na... Não, mais para trás. Eu ia dizer mais para frente, mas Eu tô olhando ali no mapa. Parece que tem, sei lá, um, um forte, alguma coisa assim. Vamos lá, cara. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar, não. Vamos lá. Eu ia falar. Deixa eu pegar madeira, mano. É? Tô procurando mobs também Aqui embaixo tem mob Eu já sei que deve ter uma caverna subterrânea Provavelmente tem, né? Tô precisando de comida, mano Se eu não regenerar... Regenerar... Regenerar... A vida? Uma coisa caiu aqui do céu cara. Gente, veja só Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus <risos> Ah, oh, eita, peru Deve ter uma dungeon ali em cima <risos> Não sei se eu ficar aqui, não eu... Nossa, levei mais não Tô com medo de, sei lá, cair... O slime do céu. O slime não leva dano de cara, né? Então... Deixa eu ver os crafters, Para fazer a crafters, precisamos de laje. Para fazer laje, precisamos de quê, cara? Deixa eu ver aqui. De... Meu, não dá. Cara, eu vou ter que achar a caixa. Eu vou ter que achar... A casa da bruxa, velho. Não dá. Porque essas coisas aqui, mano, tá muito... né? Tá pedindo muito, meu parceiro. Não dá pra terra, é beleza, cara. Não. Oxi, oxi. Nossa, é ácido. Meu a. Mano, meio coração Meio coração, seu Deixa eu ver se é diferente daquela ali Ou se eu entrando, sabe, vai levar dano também Não, normal, tá, beleza, mas Ah, velho, vou morrer, mano Se levar um hit, eu morro, cara na eu... ah, velho Eu ainda tô indo na direção de mobs Em cima, né Embaixo, deve ter caverna aqui Ah, mano Eu não... Deu uma travada monstruosa aqui. Não parece recarregar, só esperei. Ficou um minuto travado. Mas ok, né, cara? Okay. Vamos, lá, vamos tentar fazer milagre aqui de novo. Esse fogo aqui a gente precisava pra fazer craft table, né? Ah, mas era no outro. outro coisa. Mas outro. os blocos também mudam, né? Tem uns blocos parece que, sei lá, muda a textura, buga alguma coisa assim. Né? Bife! Aí, cara, fortaleceu. E ainda vou ter que achar minha cama aqui. Nossa, que sorte, barrazar É, mas o bife não dá pra muita coisa não com esse bife aí. madeira não não sei se ela é madeira mundo novo eu ia falar então se que a é madeira nova mas eu acho que não opa Craft table só que é um diferente aqui né pequenininha né cara olha também é pequenininha cara Pequenininha essa espada bom galera vou deixando esse vídeo por aqui Isso aqui pode fazer uma série dependendo de vocês se vocês quiserem ou eu posso três mais episódios né bom vou deixando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e fui